E como é que fica então agora a segunda lei de Newton nas coordenadas, nas coordenadas cartesianas, nas coordenadas polares? Vamos lá, que agora a gente vai fazer um pouco de continha. Vamos lá que a gente vai fazer um pouco de conta. Eu vou fazer aqui então uh, segunda lei. De Newton em coordenadas polares. Bom, vou pegar aqui e fazer uma trajetória, vou botar primeiro um sistema de coordenadas aqui, x e y. Vou fazer uma trajetória qualquer aqui e vou dizer que uh, num certo num certo instante de tempo, né, meu uh, o meu o meu corpo tá o meu corpo tá na num certo instante de tempo aqui em T1. Ele vai ter uma posição ele vai ter uma posição R1. e se movendo daqui para cá e aí eu vou exagerar aqui vou deixar bem vou deixar bem exagerado deixar bem exagerado o, o, o desenho aqui para não para ficar mais para ficar o mais claro possível no instante de tempo t 2 ele está aqui então aqui é a posição posição r no tempo no instante de tempo então, esse aqui é o vetor R aqui. Vetor R1, vetor R2. Tá? E agora, bom, ele se movendo daqui para cá, esse vetor girou. O vetor posição, ele, ele, ele girou né, de um certo ângulo que eu vou chamar, eu vou chamar de Dφ. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Nós temos que introduzir os vetores unitários de coordenadas polares, né? R chapéu e φ, chapéu. Nós vamos introduzir um vetor que é que é um vetor um vetor unitário correspondente à coordenada φ. Tá? Agora φ é uma coordenada mesmo do nosso problema, tá bom? Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui para não dar confusão. Se eu pegar aqui, fizer essa linha e depois traçar uma linha perpendicular, eu defino, eu posso definir duas direções ortogonais, ortogonais entre si, onde Aqui eu vou ter o meu vetor R chapéu no instante 1, e aqui eu vou ter o meu vetor F chapéu no instante 2. No instante 1, perdão. No instante 1. OK? Agora, fazendo a mesma coisa aqui. Vou pegar, vou prolongar esse cara daqui para definir para definir R chapéu o mais próximo possível em comprimento. R chapéu no instante 2 e defino também o perpendicular perpendicular a ele aqui, defino e chapéu e chapéu no instante 2. Nota que os vetores unitários agora não são constantes no tempo, por quê? Eles têm módulo 1, um, mas eles giram. Tá certo? Eles giram. Então a gente tem que levar isso em conta. Vamos pegar agora Vamos pegar agora e fazer e fazer uh, e calcular então isso daqui é, uma, é um exagero de um movimento infinitesimal tá ok então agora vamos pegar esses dois vetores aqui transladar e transladar para cá se eu transladar esse vetor para cá vou desenhar o mais paralelo possível que a minha a minha inepse artística me permite esse daqui é r2 e esse cara aqui, esse cara daqui, agora para desenhar esse cara na mão livre aqui, ele é meio complicado, mas tudo bem. Tá aqui. Melhor que eu pude desenhar. Esse cara daqui é Fi chapéu na direção 2. Lembra que a gente sempre pode... A gente, sempre pode, né, é, transladar um vetor no plano e ele não vai mudar se ele não mudar de direção e módulo, ok? Sendo esse vetor paralelo a esse e tendo o mesmo módulo, são o mesmo. Isso aqui vai ser útil por quê? porque esse ângulo aqui também é dφ. Esse ângulo aqui também é dφ. E vamos calcular, vamos calcular agora. DR, vetor DR chapéu, que vai ser R2, R, é, R2 menos R1. Final menos inicial. Esse cara daqui vai ser, então, R2 menos R1, vai me dar um vetor, vai me dar um vetor para cá. Então, esse cara daqui é DR e vamos fazer o vetor df também o vetor df ele tá ele tá para ele tá para cá esse é o meu vetor df ok o que vai acontecer esse cara daqui vai ser paralelo ele vai ser paralelo ao ele vai ser paralelo ao vetor ao vetor fi, fi chapéu ao vetor phi chapéu aqui, OK? E esse cara da esse cara aqui vai ser paralelo a phi chapéu, esse cara daqui vai ser paralelo antiparalelo, na verdade, ao vetor ao vetor r. Então esse cara daqui, quem que vai ser? Bom, dr r é uma função do tempo, então eu posso escrever DR como DR DT vezes vezes DT Por outro lado, eu posso dizer que esse, que esse vetor dr aqui, vou, eu, infinitesimalmente eu posso aproximar esse cara, pelo, esse cara aqui pelo comprimento de arco de círculo, subentendido pelo, pelo, pelo ângulo dφ. Então, eu posso escrever que esse cara daqui é dφ, que é o comprimento desse cara, uma vez que esse cara tem comprimento 1, né? E meu DR, meu DR ele é paralelo ao vetor Φ ao vetor phi chapéu. Só que Φ, o ângulo Φ, é uma função de uma função do tempo. Então eu posso escrever esse cara daqui como d phi dt dt vezes Φ chapéu. Vamos reorganizar esse cara daqui. Eu vou ter desse lado aqui dr dt vezes dt é igual a dΦ dt, Φ chapéu, na, vezes dt. Ora, dt sendo matematicamente o mesmo, isso só me, de, só, me, só me leva a concluir que esse cara daqui é igual a esse camarada aqui. Ou seja, dr chapéu DR dt que eu vou que eu vou escrever agora como r chapéu ponto para simplificar a notação é igual a φ ponto vezes φ chapéu essa relação aqui vai ser útil daqui a pouco quando a gente calcular eh, velocidades e acelerações. Ok? Então vai ser bastante útil quando a gente calcular velocidades e acelerações em coordenadas polares. Vamos fazer a mesma coisa para dΦ. O ângulo dΦ, o vetor, o vetor infinitesimal dΦ chapéu, a variação do, do vetor unitário Φ chapéu, se vocês, olharem, se vocês olharem aqui, ele vai ser paralelo ao vetor R chapéu. Vai ser paralelo ao vetor R chapéu. Tá? Só que no sentido contrário. Tá bom? Mas eu posso escrever esse cara daqui então como dφ chapéu dt vezes dt. Por outro lado, agora sim, dφ chapéu é quem? É esse comprimento dφ vezes o vetor r chapéu. Só que como esses caras aqui são antiparalelos, nota que esse, que esse vetor dφ aponta para cá e r chapéu aponta para cá, eu tenho que colocar um sinal de menos. Isso daqui fica menos dφ dt dt vezes r chapéu. Agora eu igualo eu igualo essa, essa parte aqui com essa parte aqui, então vamos ver o que, que vamos ver o que, que esse cara que, que esse cara aqui me dá, né? Ele vai me dar então é, ele vai me dar então de phi chapéu dt, que eu vou já escrever como φ chapéu ponto, é igual a é, Desculpa, perdão. Faltou o dt, né? Faltou o dt. É igual a menos Φ ponto R chapéu dt. Ou seja, esse camarada aqui é igual a esse camaradinha aqui. Então, eu posso escrever vou até destacar esses resultados aqui numa numa caixa numa caixinha bem forte porque a gente vai usar esses resultados daqui a pouco então eu tenho aqui φ chapéu e φ chapéu ponto ou seja a derivada temporal do vetor unitário φ chapéu é menos Aqui não, tem, aqui não tem chapéu. Simplesmente não tem chapéu. Menos Φ ponto R chapéu. Pronto. Tá aqui então tá aqui então dois resultados que vão ser bastante importantes para gente usar, para a gente usar para escrever a segunda lei de Newton em coordenadas, em coordenadas polares. Opa! Agora sim. Todo mundo está vendo, né? Φ chapéu ponto é igual a menos Φ ponto R chapéu.